Como remover uma página dentro do Facebook Ads yes em 2023. Um conteúdo bem simples, bem rápido, bem direto ao ponto, sem enrolação, beleza? Então, se você tem alguma dificuldade específica, se você criou a sua página e vinculou ela na tua BM, na tua conta de anúncio, tá você configurou tudo e você, realmente, por algum motivo, e você, por algum motivo, você decidiu a remover a página da tua conta de anúncio. Se você já se interessou por esse tipo de conteúdo, de assunto, se inscreve no meu canal, deixe seu like, e seu comentário que é muito importante para a gente crescer cada vez mais aqui no canal. Então o passo a passo aqui é bem simples, ok? Você vai vir aqui na tua na, na aba aqui de páginas, ok? Sempre vai estar aqui no canto esquerdo, tá? Tudo que você precisa dentro do Facebook vai estar aqui, ó, tá? Todas as informações necessárias para a tua conta de anúncio, o teu BM, todos os processos que você vai estar executando, tá? Tudo. certo então é, você vai vir aqui, ó, em contas de anúncio. Ok, ó, vai clicar aqui em Contas e vai vir aqui em Páginas, tá? E vai cair aqui nessas opções, né? é Aqui no meu caso eu tenho duas páginas, tá bom? Mas se você tiver uma, tiver ou mais, né? De uma, quatro, cinco, sete páginas ou mais, ok? Você vai estar tá selecionando, tá? Seleciona a sua página, tá bom? Seleciona ela, ok? Eu vou selecionar aqui a primeira, certo? E você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui de Remover, tá bom? É, você pode estar tá vendo a tua página ou você pode estar removendo. Então, nosso objetivo aqui do vídeo aqui não é detalhar, né, de remover. Vai clicar em remover. E é, OK? E vai aparecer para você aqui, ó. e vai te aparecer essa janelinha, tá? Tem certeza que deseja remover esta página? Se remover, você não terá acesso a ela no gerenciador, tá? Você vai clicar aqui em remover. Clica. Vai atualizar e pronto, tá, ó. Você pode clicar aqui pode atualizar, ó, está atualizando. Beleza, a página foi realmente, né? Removida daqui, certo? Vou só que um atualizar e pronto. Ó, página literalmente 100% removida do seu gerenciador de negócios. Beleza, então se você já gostou desse assunto aqui, dessa aqui embaixo, já se inscreveu no canal, deixa o seu like, o seu comentário e não esquece de poder compartilhar esse vídeo aqui okay, para atingir mais pessoas. Beleza, vamos fazer essa parada acontecer. Acredito muito, confio muito em Deus. Tá? E eu sei que você também pode estar tá me ajudando aqui para a gente evoluir e crescermos juntos aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de coração, beleza? Um forte abraço. Fica com Deus. Até o um próximo conteúdo.